Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que ainda causa muitas dúvidas, acidentes de trabalho. Quando o empregador é ocupado, em que situações o empregado pode ser responsabilizado? Sobre isso eu converso agora com a juíza do trabalho do TRT do Rio de Janeiro, Mônica Torres Brandão. Ela, inclusive, publicou um livro sobre a responsabilidade civil no ambiente de trabalho. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos falar então sobre acidentes de trabalho. No Brasil, essa situação é comum? Bastante. A gente ainda está entre os cinco países que mais têm acidente no mundo. Em 2017, salvo engano, nós éramos, ocupávamos a quarta posição. Então, ainda tem muita gente, muito trabalhador morrendo. Situações graves, né? Muito. E, doutora, de quem costuma ser essa culpa? O empregador geralmente é o responsável ou há casos em que a negligência do trabalhador é que motiva esse acidente? Depende. Normalmente, quando chega no judiciário, os trabalhadores têm um anseio de sempre responsabilizar a empresa, o empregador. E aí depende muito da situação concreta. Hoje a gente tem dois tipos, na verdade, de responsabilidade. A gente tem a subjetiva que leva em consideração a culpa da vítima, a culpa do agente. E a gente tem a responsabilidade objetiva, que veio com o Código Civil, que na verdade você não, não trata de culpa. Você, na verdade, faz uma análise da situação concreta de acordo com a atividade empresarial desenvolvida. Então, depende muito. Mas, normalmente, quando a gente tem a maior parte dos casos de atividade empresarial que não impõe um risco maior, por exemplo, a gente tem é, atividades frigoríficas, que normalmente impõem um risco maior para a saúde do trabalhador. Isso pode ser enquadrado como responsabilidade objetiva. Petróleo, trabalho em plataforma, em navios e plataformas, também é uma atividade de maior risco. Construção civil também é uma atividade de maior risco. É, trabalhar numa loja de roupa, no shopping, não é uma atividade que impõe um risco tão acentuado para a saúde do trabalhador. Então já é, já é uma análise sob a ótica da culpa ou do empregado, que aí ele pode, ser, ele pode não obter uma indenização, ou do empregador, que o empregado vai obter uma indenização. E como é que fica então essa responsabilidade civil do empregador nos casos em que fica comprovado que o patrão realmente foi o culpado? Quais são os requisitos é, para determinar isso? Na verdade, os requisitos da responsabilidade civil, né, quando a pessoa vai buscar uma indenização, ele se baseia, na verdade, num, num dano, numa conduta e num, num nexo de causalidade que a gente chama entre esse dano e essa conduta. Como eu falei anteriormente, se a gente for olhar por uma atividade que não impõe um risco maior para a saúde do trabalhador, você ainda vai ter que fazer a análise da culpa para ver se o empregador agiu com alguma culpa. E aí, das mais variadas, por exemplo, não fornecer os equipamentos de proteção individual, não cuidar do meio ambiente do trabalho. Então, isso tudo já vai presumir uma responsabilidade do empregador. A gente não pode esquecer que, na verdade, o centro da nossa sociedade hoje, da nossa Constituição, é a dignidade da pessoa humana é o valor social do trabalho, é a livre iniciativa. Então, na verdade, com isso, as empresas têm uma série de obrigações em relação ao meio ambiente de trabalho. Então, o meio ambiente de trabalho tem que ser sempre um ambiente saudável que não cause dano a ninguém que esteja nesse ambiente, seja um empregado propriamente dito ou até mesmo um trabalhador terceirizado. Doutora, a senhora estava falando sobre a questão da utilização dos equipamentos de segurança também desse trabalhador. Além disso, é, o que mais pode ser a causa por parte do empregado quando ele erra ou que leve também essa questão do acidente de trabalho? O que, que ele pode fazer que leve a isso? É, na verdade, é muito comum quando você tem uma, uma, uma tese, por exemplo, do empregador de que a culpa foi exclusiva da vítima. Normalmente a gente ainda tem uma cultura de culpar a vítima, né? não só no ambiente do trabalho, mas... Até em esferas criminais, a gente ainda tem ainda aquele resquício de que a culpa é sempre da vítima. Quando você tem normas de segurança e medicina do trabalho, que o empregador passa essas normas para o empregado, fornece os equipamentos de proteção individual corretos, ensina a usar, o empregado tem o dever de seguir todas essas regras. Inclusive, o não a não observância pelo empregado de todas essas normas que devem ser repassadas e fiscalizadas pelo empregador, pode ensejar a dispensa por justa causa do trabalhador. O empregado, o empregador dá o equipamento de proteção individual. O empregado deliberadamente decide não usar ele pode ser dispensado por justa causa. Ele também tem que observar as normas de segurança e medicina do trabalho. E nesse caso é importante que a própria empresa fiscalize. Sim, sim, a empresa tem que fiscalizar e além de fiscalizar, tem que adotar sempre medidas educativas. A verdade é que as pessoas também hoje a gente vive uma sociedade em que o ser humano é descartável. As pessoas não param para pensar no futuro em relação à sua própria saúde. Então, quando e aí vai Vão tomando várias atitudes de negligência até. Né? Então, tem são vários fatores. Tem um fator que é muito importante também, é a questão do trabalho em hora extraordinária. Normalmente, quem, os acidentes são comprovadamente, tem a ocorrência nas horas extraordinárias, em que o trabalhador também já está cansado. Então, ele tem a diminuição da concentração dele em, em determinadas atividades. E, doutora, muitas vezes o empregador ele reclama que foi condenado a indenizar um empregado, mesmo não tendo dado causa a esse acidente. A senhora poderia, então, falar mais sobre essas situações também, o que fazer, enfim? É, na verdade, a gente não pode trabalhar com a ideia de que uma pessoa foi condenada injustamente, né? Na verdade, a gente, cada, todos os processos são processos únicos. E aí você precisa analisar a situação que ocorreu naquele caso concreto, como eu falei anteriormente, normalmente você tem situações de atividades empresariais em que independe da culpa. Como o exemplo que eu dei, é frigorífico, indústria, atividades relacionadas ao petróleo, a construção civil. Então essas atividades são atividades que impõem um risco muito maior para a saúde do trabalhador. E aí ela entra no conceito de responsabilidade objetiva. Mesmo o empregador adotando as medidas necessárias que ele tem que adotar, e mesmo assim, se houver uma, uma, um acidente, ele pode vir a ser responsabilizado se comprovado o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Não se, não se analisa a culpa, se houve uma culpa. Então, são as hipóteses do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Mas o empregador ele pode ser isento também? Ele pode ser isento. Na verdade, você tem é, três situações via de regra de... São as exclus... excludentes de responsabilidade, que a gente chama, que é a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior. Se acontecer uma dessas três situações, que estão todas reguladas no Código Civil, o empregador não vai pagar nenhum tipo de indenização. É como se falasse assim, eu fiz tudo o que eu podia e mesmo assim aconteceu. Então, normalmente na área trabalhista, a tese que vem é de culpa exclusiva da vítima. E quando a gente fala de tipos de indenizações, o empregador ele pode ser condenado a pagar, então? É, poderia dizer para nós um pouquinho sobre cada uma delas? Porque tem, inclusive, a moral, que também é mais difícil. Sim. As mais comuns em relação ao acidente de trabalho, você tem a indenização por dano moral, a indenização por dano estético e a indenização por dano material. E ainda tem as indenizações que a gente chama de é, dano ricochete. Por exemplo, um trabalhador morre, né? É, o acidente, o resultado mais grave de um acidente é a morte, é o óbito. Então você pega um trabalhador que era o responsável por manter a, a subsistência daquela família. Então, tanto esposa e filhos, se menores, se houvesse comprovada toda uma dependência econômica, também vão poder postular uma indenização. Então você tem a, por dano moral, por dano material, que são as despesas, uma pessoa, por exemplo, que fica com uma incapacidade de trabalhar, que precisa sempre de acompanhamento médico, e as indenizações por dano estético, quando tem cicatriz, queimadura, são as mais comuns. E quando a gente fala de indenização por dano moral, por exemplo, como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo, para chegar a ele, é mais difícil? Na verdade, a gente teve uma mudança significativa agora em relação a dano moral com a denominada Lei da Reforma Trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017. O dano moral é sempre difícil, né? Para mim, como julgadora, é, o dano moral ele tem um cunho subjetivo. A gente não tem como mensurar a dor do outro. Então, existem algumas correntes desenvolvendo o dano moral, desde a subjetiva até a objetiva, e você você faz uma análise da situação fática, a situação de vida, o que que aconteceu, as repercussões daquilo, mas a dor, na verdade. É difícil né, da gente mensurar. É muito comum a gente ouvir no, no que diz respeito a acidente de trabalho, é uma situação comum, às vezes as partes estão conversando sobre acordo, e aí chego, eles ficam num impasse e perguntam normalmente para o juiz. Excelência, tem alguma sugestão de acordo? E é, é muito difícil. Como é que você vai sugerir um acordo? Né, um acordo pra, envolvendo um dano moral. Quando é dano estético, você ainda usa a tabela da SUSEP, você tem alguns critérios objetivos. Então, a reforma trabalhista, como eu estava falando, ela trouxe conceitos de natureza leve, levíssima, grave, gravíssima, e aí deu uma, deu uma parametrização, pelo menos, dos valores. Mas é uma questão, ainda tudo como envolve a reforma trabalhista, é uma questão que está sendo bastante discutida. Mas veio com conceitos, pelo menos, para o juiz conseguir enquadrar, a pessoa conseguir enquadrar qual foi o, o critério do juiz. Não, essa natureza é leve. Não, isso aqui foi grave demais. Isso aqui foi levíssimo. E aí você tem os parâmetros de indenização. E o cálculo quando a pessoa, infelizmente, acaba morrendo diante de um acidente de trabalho? A vida tem presos? Depende muito. Depende. Se ele era o único provedor da família, é, você, o dano moral, na verdade, existe também muita discussão. Porque se a pessoa foi levada ao óbito, como é que você vai saber... Né? Foi uma morte súbita, por exemplo. Então, como é que você vai mensurar um dano moral para aquela pessoa? E aí pode cair naquela hipótese do dano ricochete, que a gente chama. É o dano moral para os familiares que se viram é, impedidos de continuar com a convivência com ente, com ente querido. Então, o dano moral por óbito também é super difícil. Tudo é muito difícil quando a gente fala de, de vida, de saúde, de dignidade. Então, a justa trabalho é, se até 2004, na verdade, a competência para acidente de trabalho era da justiça comum, das justiças, das justiças estaduais. E aí a gente teve um deslocamento de competência e veio para a justiça do trabalho. Surpreendentemente, as indenizações da área trabalhista ficaram menores do que as indenizações da justiça estadual, que era um receio muito grande quando teve essa alteração de competência. Então, a gente, eu acho que a gente ainda é uma justiça bastante conservadora em relação às indenizações. Doutora, para a gente finalizar, então, a senhora poderia dar dicas, então, tanto para trabalhador quanto para empregador, para evitar acidentes? É, na verdade, é uma dica que eu acho que vale para a vida, né? A gente tem que colocar na nossa cabeça que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa saúde, é a nossa vida. A gente, na verdade, tem que primar sempre por boas condições de trabalho. Hoje, a gente passa tanto tempo no trabalho, então, o um ambiente de trabalho tem que ser saudável. A gente tem doenças hoje psicoemocionais que também devem ser tratadas, então é você tentar levar a vida de uma forma correta, observando as regras de segurança e medicina no trabalho, sabendo que a gente é passível de morrer, de adoecer e para mim o principal, ter o um olhar para o outro, a gente sabia que o ser humano nunca pode ser tratado como um ser descartável.